A gente vai fazer uma demonstração agora e de caçar um veio de água aqui com ela agora o nosso amigo essa que vai gravar nós vamos pegar aqui parte cá então nós estamos aqui ó meio que virado vario procura um veio de água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 para vocês verem como é que, que essa energia sua, ela não tá mais aí marione procura um veio d'água então vocês vai ver que essa vara ela não ela não vai cruzar mais lá um dois três então eu vou bem devagarzinho aqui agora para vocês perceberem e o Edson também vai filmando ali onde está a pedra de um lugar da pedra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 Então, pessoal aí que tiver varionica aí, quiser fazer experiência, também tiver interesse nesse produto nosso aí, a descrição está embaixo do vídeo. Então, a... a gente vai fazer mais um vídeo aqui hoje importante. Nós vamos ensinar no outro vídeo, no próximo vídeo. Como nós vamos tirar esse veio d'água daqui. e é uma outra área muito importante.